Boa tarde para todo mundo que nos acompanha no Link Vanguarda e o protesto que está aqui acontecendo em frente ao passo, os manifestantes estão aqui em frente à sede da Prefeitura, muitos com cartazes né, dizendo contrários a essa possível mudança na lei que vai permitir então, a implantação de usinas é, termoelétricas movidas a gás aqui na cidade. Alguns desses manifestantes é, estão discursando por aqui e entre os argumentos apresentados por eles, a maior crítica é referente a a maneira como o projeto foi é, votado ontem na Câmara, colocado às pressas é, na pauta de votação e também a falta de discussão com a população, com as pessoas que podem ser afetadas é, que serão afetadas né, com essa mudança se aprovada, eles criticam essa falta de discussão, de audiências públicas de mais informação por parte dos impactos que essa mudança pode trazer para a cidade antes dessa aprovação feita ontem na Câmara então eles estão aqui em frente ao passo, cada hora um discurso um pouco, mas é, em resumo essas são as reivindicações, o protesto deles, né? para quem não está acompanhando muito bem essa história quem foi pego de surpresa por essa votação ontem da Câmara, a gente fez uma matéria para explicar exatamente o que está sendo discutido nessa situação. Acompanhe. Na Câmara, apenas alguns minutos para discutir um projeto que pode definir o clima nas próximas décadas. É que foi falado 15 minutos, né? eu achei que ela ia falar tudo até, e aí ela falou só sete, aí sobrou oito para você. Os 15 minutos foram dados para as únicas vereadoras que votaram contra o projeto, as duas da oposição. Não estava na pauta da Câmara Municipal, foi incluídas às 18h58. Então foi um projeto incluído bem na hora da votação. A nossa posição é contrária a esse projeto porque é um retrocesso para a cidade, piora a qualidade de vida, aumenta o efeito estufa e estamos na contramão da política internacional. Foram 17 votos a favor e só dois contra. Mas não é só a oposição que contesta a medida. A Defensoria Pública de São José tentou barrar o projeto que libera termoelétricas na cidade assim que foi enviado à Câmara dos Vereadores, em junho. Nós entendemos também que a lei é ilegal inconstitucional. E nós vamos buscar junto à Procuradora-Geral de Justiça e junto a entidades legitimadas para declarar a inconstitucionalidade dessa lei para que ela nem entre em vigor. A Defensoria tem tentado obter da Prefeitura documentos que mostrem que o impacto da medida foi estudado e que houve discussão com a população. É impensável se, se, se incrementar atividades poluidoras sem um inventário de, de emissões. Né? Não houve um, um, uma preocupação é, tanto com quem vai investir nessa área, quanto com a própria população, em trazer esses estudos, essas informações né, de forma transparente para a população poder decidir. A lei orgânica do município é como se fosse a constituição de uma cidade. Em São José dos Campos, ela proíbe a instalação de usina termoelétrica no município por fontes não renováveis ou fósseis. A prefeitura quer abrir exceção para usinas termoelétricas movidas a gás natural, alegando que se trata de um combustível de transição energética para uma economia de baixo carbono e de baixo impacto local. Mas os ambientalistas ouvidos pela Rede Vanguarda são claros. A termoelétrica a gás natural só traria uma redução na emissão de poluentes na comparação com usinas movidas a carvão, o que não acontece em São José dos Campos. Essa emissão de gás pela termoelétrica seria um acréscimo ao que já é lançado todos os dias no ar da cidade pela indústria, pelas casas e pelos veículos que passam por aqui. Então nós estamos vendo que as mudanças climáticas estão trazendo alterações na nossa vida e dificuldade na vida. Ter como solução a ampliação... Da, do uso da termoelétrica é emitir mais ainda gás de efeito estufa que vai gerar mais ainda mudança climática então, não é uma solução sábia. Eu Luciana Gatti é especialista no estudo da participação de gases no efeito aumentar... estufa e considera que há alternativas para gerar energia sem aumentar a emissão de gases poluentes. Nós temos capacidade de geração de energia limpa e por que não colocar o enfoque né, em desenvolvimento tecnológico para cada vez a gente ter mais tecnologia e, barateando, por exemplo, a energia solar, que é tão fácil. Cada um pode colocar no telhado da sua casa, no telhado do comércio, das indústrias, ter né, fazendas de geração de energia solar. É, é assim, vamos colocar a tecnologia a serviço de realmente um investimento no futuro. É possível a população se organizar e dar um basta nessa manobra que foi feita no dia de ontem.